Porra, porra, porra! Opa! Você acha que Ura! eu não acredito que fica, não? Foi! Vai pra onde? Cadê o Israel que não vem essa porra? Eu tanto desiro o, o, o, o Roadhog do, do Dragão não faz nada. Eita, wow. isso, isso, tá isso, sendo isso é um, um desafio? Isso é um desafio? Eita. Ah, meu amigo, quando você puxa o cara, eu dou logo o um chute. Como é que quando eu joguei contra vô, você, você não tava fazendo nada? Ô, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, próxima é. já sabe, né? Vamos botar o um vlog contra a Zyra aí. Oh, não, você tá. A próxima pra mim já deveria ser agora. então bora. Então bora, bora, bora. Vou de rolar. Todo mundo em tanque nessa porra aí, vai. Reinhardt, Zara e Roadhog. Ok. Vai, vai, vai. Criar o tanque. Deixa eu ver ele Criar o tanque. é a parada do tanque mais forte. Que droga. Um. Rodada 1. Por que o Nine só gosta de jogar de do Roadrog? Vale, Nossa senhora. Porque ele é doido pra aprender a jogar. Eu também queria o Reinhardt, né? É que ele nunca viu aqueles ganchos que eu já vi ao vivo. Hum. Olha, tá vendo ali? Uhum. -huh. Vou quebrar, quebra a barreira dele pra gente pegar logo, mais fácil. onde oh. vai viu o Reinhardt, quer dizer, eu vou jogar isso. Volta, 9, volta, 9. Eu tenho que estar ouvindo. Barreira, barreira. Cadê o rolo? Vai não, tá vendo? correu, correu. correu. Eu vou procurar, Eu fiquei na frente, Eu vou curar, fiquei. Tá no ponto. Ah, fica. Estou esperando aqui, Pera aí. Eles vão agrupar lá. Tá. Hum. Fica de olho, né? Pra dar barreira não. em que for rucado. Pô! E... Me dá, me dá, dá! É! oi. É, é. Simbora, deixa Deschipar os homem. Tá! É. Bora, Dragó! Olha esse Hulk aí, pô! Errou! Boa! Ah, velho! Acabou. Bota pra destruir a Zarya! Tá com nilife, pô! Ah, tomou! Garanta tá a você é, aí. que nem Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem o Heihan, tá aqui na frente, faz pressão. Ah, pega, a pega o ponto, pega o ponto. Faz pressão, faz pressão, faz pressão. Faz pressão e esquece o ponto, vai, meu irmão. Não pode ser ponto, não pego a conta. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vamos concentrar a minha esquerda. Eu tô destruído. Se me der mais alguns segundos eu consigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E proteger se tu der o dash. Tô segredo feito Opa! Você acha que, que Oi, não que foi? Vai pra onde? Cadê o Israel que não vem essa porra? Eu tô com filtro. Oh, mano, tá Não, me ajuda, homem! Barreira! Barreira! Barreira! Mata, galera! Eu tô mandando? mata a barreira. É, Pega o ah, life, deixa, deixa Vai receber os caras com o ah, não vai dar merda. Eu sei, eu peguei. Tô vindo pra esquerda. Ah, tá longe, eu acho, pra acertar. A derrubou os três! É tu, moleque! Ah, dai. de pressão! <risos> Endgame. Quando tem alguém matando, o bagulho muda. Eita, caralho! Primeira rodada hein? Vem cá, Renard. Pega a Zaira aí, que aqui vai ser o duelo. Ah, ah não, é? Zair caiu, caiu. O Zair caiu. Eu fiz palão aqui, pô, gente. Vai, vai, vai. ganhar não, aí, né? Espere, Nani. Na hora de dar esse shield, vocês se concentra pra você Bora, ganhar. Nani, sai da batalha. Vai ficar só o ah. Renard e o Roadhog, por enquanto. Quando o Zair for voltado, você entra. Minha habilidade suprema está na conta. Nossa, eu tô com um dele da porra, velho. Vai entrar aqui. lá, vem cá. Tô ficando olhando aqui, só. Acabou, vem cá, acabou. pô. Sai daí, Leonardo, sai daí. Tô olhando só, pô. Cuidado, cuidado, olha o gordo aí. Ah, não, velho. Tu é eu foda, tu é foda, eu falo, eu falo, eu falo. Eu não sabia onde ele tava, pô. Tem que prestar atenção. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Dá de pra escutar assim, velho. Eu avisando, velho. Eu tava no contra, você tem que prestar atenção nos lados. Se eu demorar muito pra aparecer, você tem que imaginar que eu tô em algum lugar esperando você. Ele tá na direita. Cuidado. Tem que entrar no ponto, tem que entrar no ponto vai acabar. aqui comigo, ele tá, ele tá te campando, ele tá te campando. Cadê tu? Dois caras comigo aqui do outro lado, porra! Não deixa entrar, não deixa entrar, não deixa, não deixa, não deixa. Putz, não deu certo. Ó, o Zé voltou. Pronto, vai. uma coisa eu falar pra eles: se você tivesse entrado lá dentro, vindo pela direita e ele pela esquerda, e você tivesse ultado e jogado a gente pra cima, o Israel não teria como lutar e derrubar a gente. Vocês teriam ganhado. Isso é tudo questão de criar possibilidades de jogo. Contato visual com o inimigo. <risos> Tá sem Hulk, tá sem Hulk, vai, vai, vai, dá um engage, dá um engage não, nele. Corre, corre, corre, corre. Dá um engage que nele, cara. porra, ele, ele correu. Agora já era, agora volta, morri. tá com seus um lá, com é seus burros do caralho. Eu falo, mas você não tem... A, a aqui atrás, a aqui atrás. Um dá área aqui atrás. Vai, vai, vai, pega life, vai pegar life. Quem tiver precisando. Já morri. Pega a um ponta. Pega a ponta, pega a ponta, sai daí, sai daí. Um Calma, Nain. Valeu! Você demora, mano. ali, o cara tá, acabando, meu tá com a Deus. Deus. Meu Deus. Boa! Como é que consegue ainda, pô? Como é que vocês conseguem perder ainda? A <risos> batalha ganha, velho. O que aconteceu ali, vocês dois? É, né, velho? Zé no bano. ele simplesmente me deixou eu, eu ser trucidado. Não entrou, o Road Rock tava com 50 de life ou menos. 50% de é life é. ou menos e não entrou na, no, no combate. Nossa, eu tô com tanto delay que quando eu tava pegando ponto, a barreira não tava enchendo normal não. Eu tô você, Tô sem, sem proteção. Vai, vai, me dá barreira, me dá barreira. Corre, corre, corre, hum. Ele tá com metade. Metade não. Ih, hum, seu burro, eu vou falar mais de é. é. velho. não, ah, mano. Eu mandei pra perceber o HP dele. Meu Deus, vocês são muito burros, velho. Eu tenho que gritar pra vocês. Come os caras. Eu isolei o Roadhog e vocês come os caras, pô. Eu tava indo pra cima, pô. Você tem que perceber. Eu deixei pra o... o, o, o tá pra apos... Ele não tem útil ainda não, é, velho. Agora que ele deve estar tá com útil, pô. Quem eu bota eu shield primeiro em briga de, de, de Reinhardt que não tem útil, pô. É o burro, pô. Bora, bora. Avança, avança, vamos, avança, avança, avança, avança. Olha o Roadhog. Aqui, ó. Vamos ver se vocês são espertos. Não baixa, não baixa o escudo. Olha ele aqui atrás, olha ele aqui atrás. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Me dá barreira, me dá barreira. Me dá barreira, me dá barreira, pô do caralho. Eu dá barreira, caralho. Deu porra nenhuma, cara. Eu fui rucado do mesmo jeito, pô. Foi fui rookado, mas tenho barreira. Vai, vai, aproveita, aproveita. Não Nai, não tá só no ele eu garantei do jogo. Ah, pra mim você tinha tava vivo ainda, morreu rápido. Tava... Que um delay, mano. É o ping, alto demais, tá apertando a cabeça dele. Nossa, opa, e aí? Tá sem roupa, tá sem roupa, faz pressão. Ah, é não, puro não, pra, não, pra não, caralho, volta, velho. Volta, volta, volta. É, é puro me... é pra, é pra caralho. É pra caralho. Chega da pena, velho. Porra, velho. Que que fez, cara? Tá. Tá, eu vou botar. Vai, vai, vai, vai, vai. vai, tá com vilagem. Cadê tu? Cadê tu, jungle? Cadê pô. tu? Eu vou, eu eu eu tu? Tava, tá com 100 de HP. Pegar HP. Porque quando eu voltei, não deu. Pra eu que tu? Falado, porque, porque tu foi pegar HP lá na base dos caras, porra? Porque você volta na frente morria. Por que tu, frente, eu tu falou, Dragon vamos voltar pra pegar HP? Era é melhor voltar. Rapidinho, você não? Eu volto junto aí, não. Parece eu quando ficava treta do coelho. Você não voltou, era pra você voltar e você ter a noção de ir pra ir na base do inimigo. Não, não Já falei pra você não pegar lá tá e na base do inimigo. Direita, direita, direita. Olá. Segura lá, segura, segura, segura, segura, segura, É, cadê o Cog? Cog Fog vai rucar. Hum. Porra, Nine no... Cadê o Nine, velho? Tô na vazada aqui, ó. Porra, Nine, 20 anos de curso, cara. Se eu não consigo matar um X1 aí, eu tô aqui derretendo a Zadia, tá morrendo já. Eu acho -tô não fica dando shield assim não, velho. Bora, bora, bora, ele gasta pro Hulk. Não, velho, ele empurrou o é maluco. Sai daí, Dolce. Aê, último vento. Aí tá, tá, tá sem vida, tá sem vida, tá sem vida. Tá indo sozinho aqui. Tá todo hog. Dá pra não ficar. Você errou aqui. Ah, vai te lascar, aí. Né? É ah, assim. caralho, eu tô na minha cara. Tá com de life. Valeu, cai de eu novo. Eu também tô com de life, também tô. Volta, volta, volta. Eu tô com o turno, acho que É, dá, dá, dá. Vocês tem que se ligar, pô. Que quando vocês tiverem recuado... Não, não vai botar a gula. Quando vocês eu, eu, eu, recuado, também recuado... Quando vocês tiverem recuado... Quer dizer, recuado sem life, vocês recuam, pô. Você simplesmente vem, vem, vem, faz pressão, ficou faz pressão, sem, faz sem life nenhum, velho, é em cima não, do, do Roderogger. Assim não, não tá não, doido. Tá com um de HP? Ah, ah. Ajuda! Eu, eu, eu, Cadê a bolha, filha? Eu coloquei a bolha em antes. Né? Antes como, pô? Durante o último. Um mata, mata, mata, mata, não. Não, não, porra. Tampou tudo agora, não! Não, eu tive pô, que encher tô, rapidinho. Eu ia, eu ia tomar um HS do caralho do... Oi? É, pô. Quando eu vi que ele ia atirar em tu, já botei barreira, É tanto tá eu fiquei com 50%. energia. pra frente, vai pra frente. Nice, ah, tá ele, ele só fude, ele só fude. O está atrás do Dragão. Já vi. Vou a vai, Vai, vai, vai. vai, vai. Segura lá, eu vou Porra, Israel, eu vou pra frente. Eu chegando, tô chegando. Porra, Ele tá jogando muito defensivo, não vai jogar contra defensivo assim. Calma, calma, vai. Já com com aqui, eu eu eu eu sei, como tá aí? Com com com né, como eles tenho... Como eles aí? Como eles é Vê onde é que frente. tá o... a porcaria do, do, do roteiro. Aqui, aqui, que é o Israel aqui. Aqui na frente. Olha onde é eu tô. Olha onde é que eu tô. vou voltar. Eu tô vendo. Vai, volta, volta, volta. Boa. Ah, mais deu energia pra ele. Fodeu, isolou. Não, atrasei. Vai, atrasei tudo Vai, eu tô minhado. Eu tô batendo. Mas tá, tá isolado, lá, porra. Acabou. Deixa pra atrasar ele. Morre. Estava miado, você tem que falar, pô. Era o rei, fala. Rei hey, miado, que é melhor. Hey, hey, que é me que me não veio o e da galera não, tá caído, não, pô. É muito difícil ver. De... Vai ter que tomar muito cuidado. Né? <risos> não puxa pra esse lado, não. puxa pra esse lado, não. Ok. Né? A experiência é ver isso nesse quadro de lá, tem. Quadrado. Melhor deixar mais livre mesmo. Eles estão pelo meio hum. e aí. Passa o escuro dele. Eu acho que um, então, é? eu, eu, eu, eu não tô mirando em torno, é? Eu tô eu só pichei ele, só pra ele, ele perder a mira. Aniquilação Boa. de equipe. Fiquem comigo. Eles estão jogando muito agressivo, <risos> velho. Eles não estão sabendo jogar aí com ativo. Por isso que eu tô gritando. É a questão, é a questão pô. Tem que é escorrer aí. Tem outro, rei eu tô com de o gente bem e começa a concentrar depois desse vídeo. Do rei, pô. o rei acabou de tomar o Fire Strike. Eu tô atrás de vocês, eu tô morto, viu? Eu voltei, voltei. Vai pegar live, K, para de Vai pra pegar lá e aí. Vou dar um que combo aqui, cuidado, olha onde eu tô. Eu já vi você é. Vai girando, vai girando. Vai ficar é parada, parada aí. Uh, Ai, vacila e vai que tutuuuu. Uh, é eu dei em dois. life, rápido. Ah, Mas, ira, mas garantiu um o kill da Zara. Toma tem... um é, os alunos. Eu faço, eu Eu eu Eu que você os, os dois tá na esquerda, velho. Você sozinho na direita, você quer que eu atravesse a parede? Uma coisa boa pra vê que alguém for rocado, um Diego. tá deixando, Vem dá ferido strike vocês dois, pula esse tempo. Vamos pela direita, por dentro, aqui cai no é ponto, mano. Aí também não tá dando certo, vai tentar de novo no mesmo lugar. Ó, oh, Minha do rei Afoga é. em cima, afoga em cima Já vi Tomou vou, vou, segura boa, boa, boa, boa Só tem Já, Joga ah, agressivo, joga agressivo Tá bodyblando Boa, caralho Olha, ele tá vindo aí oh, com tudo ele. ele vai entrar com tudo, se liga ah, Não, não é tem rio não, só de destruir ele Só destrói, só destrói. Ó, oh. uhum. bota curar aí. Bota curar, porra. É. Mas que tu vai bota curar, burro. Tá indo pelo outro lado. Ali, ó. Abate duplo. Abate duplo. Opa, aí. Agora o enxamos!